Hey! Tá na paz? Que hoje a gente vai falar de desgraça. Seguinte, olha só, nesse vídeo passado e nesse aqui, eu falei que a natureza é importante para as nossas vidas e que o impacto que a gente está gerando nela está colocando em risco a nossa própria sobrevivência. E falei ainda que o maior responsável por esses problemas é o nosso sistema. Mas não é só eu que falo isso não. Dá uma olhada aqui. Essa série se chama A História das Coisas. E ao longo dela, vão fazendo vários episódios falando sobre um monte de coisas que apontam as incoerências do sistema em relação à natureza. E ao final dela, propõem soluções que estão na mesma linha que eu defendo em outros vídeos. Quer dizer, está tudo caminhando na mesma direção. E para provar que existe uma treta muito grande entre os defensores da natureza e o sistema, dá uma olhada nesse dado. Nos últimos 20 anos, mais de mil ativistas ambientais foram assassinados. Só que antes de culpar o sistema, a gente precisa entender antes a lógica que ele funciona. Vem cá, se eu te emprestar uma cadeira, o que, que você deve me devolver depois? Outra cadeira. Se eu te emprestar um peixe, o que, que você deve me devolver depois? Outro peixe, certo? Mas no sistema que a gente vive, a sociedade usa algo diferente para padronizar as suas relações, que é o dinheiro. E o dinheiro muda a perspectiva das coisas. Por ser um objeto que se troca por praticamente tudo, o dinheiro tem poder, é cobiçado e atrai gente mal intencionada. Por isso, é mais arriscado emprestar dinheiro que as outras coisas. Para compensar o risco de te emprestar dinheiro, eu vou ter que receber um benefício depois por isso. Então, você vai ter que me devolver algo a mais além do que você pegou, que é os juros. É assim que os bancos funcionam. Eles emprestam dinheiro e depois cobram juros depois por isso. E de onde vai vir o dinheiro para pagar os juros? Você vai ter que trabalhar. Assim, a existência do dinheiro força a sociedade como um todo a crescer, já que sempre vai ter que produzir a mais só para pagar os juros. Se eu tivesse te exigido juros quando te emprestei a cadeira, além de me devolver ela, você deveria também trazer um pedaço de outra cadeira. Se eu tivesse te cobrado juros no peixe, além de me devolver outro peixe, você deveria me trazer junto um filhote. Entende o que, que isso quer dizer? Só para pagar os juros, você precisaria de derrubar mais árvores e pescar ainda mais. Dessa forma, o dinheiro força a sociedade a extrair mais recursos só para pagar os juros. É assim que o sistema exige uma necessidade artificial de crescimento, que não tem a ver com as necessidades humanas e nem com os limites naturais. E não é só os juros. Existem outros mecanismos que ligam o dinheiro ao crescimento no mundo dos negócios. Quem é que vai investir em algo, tendo risco de perder o seu dinheiro, se não for para ganhar algo a mais depois? É lógico que todo negócio exige que a sociedade produza mais, para dar retorno financeiro ao investimento. Empresa que não lucra, fale e fecha. E se só funcionam as coisas que dão retorno financeiro, é porque o sistema só funciona quando tem crescimento. O sistema é insustentável. Isso é matemático. Quem empresta ou investe dinheiro vai querer um retorno financeiro. E o sistema precisa crescer para isso ser possível. Em ambos os casos, o lucro é uma necessidade, e o sistema precisa crescer sem parar, senão ele implode. Por isso que o povo da economia é tão obcecado com o crescimento, porque se tudo parar de crescer, o sistema trava. Mas a natureza é cíclica, e o planeta não está aumentando nem de tamanho e nem de recursos. Não dá para crescer infinitamente num planeta finito por isso é incoerente pensar que a gente vai se ajustar à natureza em um sistema baseado em crescimento. Seria o mesmo que querer pular numa piscina e sair de lá seco. Não faz o menor sentido, porque são duas lógicas completamente diferentes. E para agravar ainda mais a situação, o crescimento é muito maior do que a gente imagina. Isso porque a nossa mente biológica, ela funciona de uma lógica linear e segmentada, enquanto o crescimento ele é cumulativo e exponencial, por exemplo, se um país cresce 2% ao ano e mantém esse ritmo durante 10 anos, a nossa tendência inicial é achar que o crescimento acumulado durante esse período foi de 20%, já que é 2% vezes 10 anos, mas isso está errado, porque na realidade o país cresceu 116%, mais que dobrando a sua produção inicial, isso é fácil de explicar porque o crescimento se dá em relação ao período anterior. Dá uma olhada aqui. Esse ano cresceu 2% e o próximo ano também cresceu 2%. Repara que esse último ano aqui ele cresceu 2% em relação ao ano que já tinha crescido 2%. Então ele cresceu em cima de algo que já havia crescido. E isso vai se acumulando ao longo dos anos. De forma que no décimo ano, ele também cresce 2% em relação ao ano anterior. Mas em relação ao ano inicial, só esse último ano cresceu mais de 20%. Por isso que o crescimento acumulado de 2% ao longo de uma década dá o um total de 116%. Eu usei 2% porque é um padrão de crescimento das principais economias do mundo. Vamos usar agora 3% e imaginar o quanto isso aumentaria ao longo de uma década. A nossa intuição espera que aumentaria 30%, mas como nós já sabemos, na realidade aumenta 180%, ou seja, quase triplica a produção inicial. Eu usei 2% e 3% pois são crescimentos modestos e presentes na maioria das economias do mundo, e vejo que apesar da diferença do crescimento ser de 1% ao ano, ao longo de uma década dá uma diferença de 64% maior. Imagina agora países como a China, que já chegaram a crescer 10% ao ano. O quanto de crescimento acumulado não teriam ao longo de uma década? Não se pode manter sistemas vivos em uma função exponencial. O câncer é exemplo disso, já que as células crescem de forma acelerada e só param com a morte do organismo. A economia está fazendo o mesmo com os recursos. Enquanto na natureza a lógica de funcionamento é cíclica, já que nada se perde, nada se cria e tudo se renova, o dinheiro tem uma lógica de funcionamento num crescimento infinito, até porque é esse crescimento que vai pagar os empréstimos e investimentos realizados. E como não se pode crescer infinitamente num planeta finito, o sistema financeiro é incompatível com a natureza. Só que, apesar do crescimento ser insustentável por si mesmo, Ainda existem outros motivos pelo quais o nosso sistema agrava ainda mais essa incompatibilidade. O primeiro deles é o lucro. Porque as empresas precisam sempre atrair investidores para alavancar os seus negócios. Então de fazer o possível para maximizar o lucro. E uma das principais estratégias para maximizar o lucro é reduzir despesas. Preste atenção aqui. Em muitos casos, poupar custos é bom porque isso significa que nós estamos evitando desperdícios ou mesmo aumentando a eficiência da produção e dos processos que é o caso da automação que eu sempre defendo mas em outros casos é péssimo porque a empresa pode estar desmatando ou poluindo a natureza já que quase sempre é mais barato jogar o lixo fora do que reciclar ou reutilizar da maneira correta infelizmente poluir dá lucro o outro motivo é a competição as empresas vivem brigando entre si para vencer a concorrência e se manter no mercado então é arriscado investir em tecnologias sustentáveis já que assim teriam gastos maiores o que encarece seus produtos e coloca a empresa em desvantagem isso sem falar que perderiam ainda mais clientes se seus concorrentes investissem essa mesma grana em publicidade veja que a competição gera um ambiente inseguro que pune quem faz o certo e ainda força o sistema como um todo a alocar recursos de forma ineficiente, já que o mercado prefere investir em publicidade do que produzir energia renovável ou reciclar os seus resíduos. Enquanto a publicidade atrai clientes e gera receita rápida, produzir energia renovável aumenta bastante os custos da empresa. A publicidade só existe porque funciona, senão as empresas estariam jogando dinheiro fora. E todo esse investimento em publicidade é outro motivo que faz o sistema ser insustentável, porque cria uma cultura de consumismo, onde as pessoas compram muitas coisas e muitas vezes elas nem precisam daquilo, às vezes é só para ostentar e depois jogar fora. Só que, para fabricar esse bando de coisas a mais, o sistema acaba extraindo muito mais recursos da natureza. Fora os recursos que a publicidade consome em suas próprias atividades, para fazer panfletagem, outdoors e propagandas. Como isso serve para atender as necessidades do sistema e não das pessoas, o mercado faz uma péssima alocação de recursos naturais. É burrice, os recursos já são finitos e limitados, mas o sistema insiste em gastar boa parte deles em algo que não vai melhorar a vida de ninguém. E não acabou não. Outro motivo que faz o sistema ser péssimo para a natureza é a gestão de cada empresa ser feita de um jeito isolado. Como as pessoas montam empresas onde querem, essa aleatoriedade no espaço dificulta organizar a produção em cadeias ecológicas. A distância dificulta aproveitar o lixo de uma empresa como matéria-prima na produção das outras, mas as empresas precisam se livrar dos seus resíduos, então acabam preferindo jogar o lixo fora e poluir o mundo porque os custos de ser irresponsável são menores do que reciclar ou reutilizar da maneira correta. Enquanto continuarmos nessa mentalidade de cada um por si isolados, não vamos conseguir coordenar esforços para preservar o meio ambiente. O último aspecto destrutivo do sistema é a falta de educação, que gera ignorância. Nesse caso, a principal culpa é do governo até porque interessa para os políticos manterem a população burra, já que assim eles conseguem roubar mais e continuarem se reelegendo. Se a população tivesse educação de qualidade desde cedo, já saberiam de tudo o que eu falei nesse vídeo e estariam inclusive agindo para resolver esses mesmos problemas. Outro problema da falta de educação é que muitas pessoas não têm informações básicas de educação sexual e por isso saem por aí fazendo filho que nem cachorro. Vem cá! O mundo tá cheio de gente, e quanto mais pessoas tiver, maior é o impacto ambiental. Então, a falta de educação é um obstáculo pra gente continuar sobrevivendo nesse planeta. E vale lembrar que o mercado também é responsável por manter a ignorância nas pessoas e até agravar alguns comportamentos mesquinhos. Mas vamos deixar isso quieto porque é assunto para outro vídeo. Então vamos resumir essa porra. Seguinte, o sistema gera problemas ambientais por buscar o lucro, intensificando a competição, o consumismo, uma gestão isolada e por aceitar passivamente a ignorância das pessoas nos processos de decisão e gestão dos recursos. O problema do crescimento infinito é que exige um consumo cada vez maior só para atender as necessidades do sistema. Essa necessidade artificial de crescimento Força as empresas a fabricarem produtos descartáveis e que estragam mais rápido, de modo que as pessoas precisam comprar novas unidades quando quebram, aumentando assim o consumo do sistema. O resultado é que um monte de produtos defeituosos são jogados fora, criando montanhas gigantescas de lixo. Muitas vezes, o que é bom para o sistema financeiro é péssimo para a natureza. Se as empresas conseguem fabricar porcarias a baixo custo, e vender a um preço alto, elas vão continuar fazendo isso, porque o lucro é maior. O sistema incentiva o desperdício, por isso o mercado faz um péssimo cálculo ambiental e não aloca os recursos de maneira eficiente. O mercado é insustentável. Quer tirar a prova? Vai no lixão. A esmagadora maioria do lixo lá é privado. De pneus a embalagens de produto. Tudo isso foi produzido por empresas e olha só o lixo é grande porque grande parte desses produtos foram feitos para estragar. Vida, vá no terreno baldio da sua cidade, terreno privado e com certeza vai ter muito lixo privado lá. Se o mercado desse conta de resolver os problemas que ele mesmo cria, não haveria lixão, nem poluição e muito menos desmatamento. Esse ambiente competitivo das finanças faz do mercado um ambiente estressante e cheio de incertezas. Como alguns ganham e outros perdem, a sobrevivência de negócios e até pessoas está em risco. E essa insegurança gera vários efeitos colaterais. Um deles é que empresas competindo não compartilham conhecimento entre si, até porque isso poderia favorecer os seus concorrentes. Daí, um grande esforço intelectual da humanidade se desperdiça em várias instituições de pesquisa isoladas, cada uma fazendo praticamente a mesma coisa, que é reinventando a roda, o que atrasa a inovação. E na hora de comercializar os produtos, as empresas mantêm muitas de suas fábricas nos seus países de origem, até para evitar vazar informações. Daí precisam de enviar suas cargas para outros continentes em transportes que consomem bastante combustível poluente quando tudo isso poderia ser produzido localmente. Esse medo de compartilhar informação nos impede ainda de monitorar os recursos do planeta. Se pescadores e madeireiras não sabem quantos quanto seus concorrentes estão extraindo, aí fica difícil de fazer um cálculo ambiental para saber quanto cada um poderia extrair de forma sustentável. Existe um limite para se extrair os recursos naturais que deve ser respeitado. Infelizmente, a lógica de oferta e procura quase sempre incentiva a ser insustentável. Pega uma árvore. Para o mercado, ela tem mais valor derrubada. Isso porque a madeira pode virar móvel e ter inúmeras utilidades, e por causa de todas essas possibilidades, o preço sobe. Só que a árvore tem um valor ambiental muito maior quando está plantada, principalmente se for de mata nativa. E nesse caso, é raro ter oportunidades para ganhar dinheiro, no máximo um turismo ecológico. Só que se abrir muitos lugares oferecendo esse tipo de coisa, o preço despenca. O problema do mercado é que compensa mais cortar as árvores e vender, principalmente plantas que crescem muito rápido, como o pinheiro. E pensa, para crescer, a planta, a planta precisa tirar água e nutrientes do solo. E como você faz muitas plantações em monocultura desse tipo de planta, que cresce, cresce, corta, cresce, corta, ela vai retirando água e nutrientes, o que empobrece o solo e seca os lençóis freáticos. Tome cuidado com uma coisa, apesar das falhas do mercado, isso não significa que passar a responsabilidade para o governo automaticamente tornaria o sistema sustentável. Veja só, governos absolutos também não são solução para nada. Na época da União Soviética, a plantação de algodão não era baseada no lucro e ainda assim agrediu o Mar de Aral. Mesmo um governo bem intervencionista, a produção era insustentável. Mas foi depois da abertura dos mercados que isso aumentou a produção e por causa disso desertificou o local. Esse exemplo de fracassos público e privado prova que o problema que estamos lidando é muito maior que o de ideologias políticas do milênio passado. Tanto faz se esse caminhão aqui, ele é da prefeitura ou de uma empresa privada. A questão é que esse problema tem que acabar. E discussões bem arcaicas baseadas em valores antigos nunca foram e nem vão ser capazes de resolver essa porra de problema. O sistema que vivemos é um só e tudo se baseia no dinheiro. Um dinheiro que permite ganhos pessoais no governo e no mercado. Empresários podem lucrar desmatando floresta pra gado. E políticos podem ganhar uma grana por fora para financiar as atividades desses mesmos empresários. Do ponto de vista da natureza, essa discussão de público e privado é ultrapassada. O sistema é incompatível com a natureza. O dinheiro só seria ideal se o planeta crescesse infinitamente em tamanho e se os recursos da natureza não degradassem com os resíduos da produção. O objetivo desse vídeo foi mostrar essa incompatibilidade do dinheiro com a realidade pois não vivemos em um mundo de fantasia. Mas não adianta querer acabar com o dinheiro de um dia para o outro, até porque a infraestrutura necessária para operar uma civilização sem ele nem foi construída ainda. A mudança para uma sociedade sustentável vai ter que surgir dentro do sistema. Nós não vamos resolver os problemas ambientais presos em discussões políticas e econômicas. O foco deve ser tecnológico, porque é mais fácil visualizar as soluções. Com a tecnologia, dá para melhorar bastante, pois aumenta a eficiência dos processos e faz mais coisas com menos recursos. A área da computação é o maior exemplo disso. Então, para alguns casos específicos, é possível aumentar a produção com diminuição da pegada ecológica. Mas isso é exceção, pois, no geral, estamos consumindo mais recursos que a natureza consegue se renovar. E boa parte desse consumo é artificial, pois serve para atender as necessidades do sistema, e não as nossas. As soluções que precisamos estão em outro nível de pensamento. A gente só vai resolver os problemas do mundo se a gente criar um sistema melhor. Seguinte, como a competição desperdiça recursos, a gente deve migrar para a colaboração. Essa mudança de mentalidade substitui a cultura consumista por uma de compartilhamento, onde as pessoas têm menos posse das coisas, mas ainda assim usufruem do acesso a elas, porque vão estar revezando. A produção deixaria de funcionar de forma isolada para se ajustar a um contexto integrado. E é claro, para reforçar hábitos saudáveis e sustentáveis na população, a gente precisa combater a ignorância com a educação de qualidade. E uma educação de qualidade ela não é baseada apenas para formar pessoas para vencer na vida, aliás, vencer no sistema. Tudo com ótica financeira. Você, uma educação de qualidade é baseada em empatia e conexão com as outras pessoas e o mundo. A verdadeira mudança começa estruturando a sociedade em cima desses valores. Veja que a colaboração é a base de um futuro sustentável. Quando as pessoas compartilham coisas, sejam elas veículos, instalações, ferramentas ou máquinas, a sociedade precisa produzir menos coisas e assim consome menos recursos da natureza. Isso diminui a pegada ecológica e sem comprometer a nossa qualidade de vida, pois nós continuamos usando as mesmas coisas de antes. Eu sei que isso aí é bonitinho, mas é abstrato demais para a gente visualizar soluções práticas para os problemas do mundo. Mas não preocupa não, nos próximos vídeos eu vou focar em tecnologia, e aí sim vai ficar bem transparente como a gente pode resolver essa porra de problema. Bom, a finalidade de eu ter feito esse vídeo aqui, é só para mostrar a vocês que não basta apenas a gente ter as tecnologias certas. É preciso que elas sejam inseridas em uma sociedade de colaboração. Só assim a gente pode ser verdadeiramente sustentável. Tenha isso em mente e a gente se vê. Falou!